Olá, hoje nós vamos falar sobre um profissional essencial quando o assunto é justiça. O advogado. É ele a pessoa que defende o seu direito. Agora, como escolher esse profissional? E se tiver algum problema durante o processo judicial? O que fazer? Para falar sobre o assunto, nós convidamos o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB de Mato Grosso, João Batista Penetti. Bem-vindo, muito obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço o convite. Como o senhor avalia o papel do advogado na justiça? O advogado, como já disse, está na lei, né? ele é essencial à administração da justiça. O que ocorre é que o cliente, na maioria das vezes, não sabe qual o tipo de contratação que ele está fazendo. Ele deve procurar, então, um profissional que tenha boas referências, ele pode procurar esse profissional, se ele está ativo com as atividades dele em dia no Cadastro Nacional de Advogados ou no próprio site da OAB local, que nós temos lá na aba do TED, e vai dizer lá quem é que está apto a advogar para saber referências desse profissional. Falando mais sobre isso, a gente ouve muito falar sobre procure um bom advogado, como se fosse tão fácil assim. Como identificar esse profissional? Quais são os caminhos? O conceito do bom advogado é muito amplo, né? Então, na realidade, quando o cliente contrata um profissional, ele deveria procurar pessoas que já foram clientes desse profissional para estabelecer uma relação, para saber se realmente foram bem atendidos, se os resultados foram positivos. Isso é muito importante. Além disso... Além disso, é, ele deve fazer uma contratação que seja uma contratação compatível com o negócio que ele está pretendendo resolver. Porque muitas vezes o advogado ele se apresenta como um bom advogado e faz uma cobrança exorbitante do cliente. E isso não é permitido. Falando então sobre cobrança, os honorários, como eles devem ser estipulados para que não haja nada abusivo? Os honorários devem ser contratados necessariamente... Por escrito, para não haver dúvidas com relação àquele tipo de cobrança que o advogado está fazendo. Porque muitas vezes o cliente, na hora que ele está precisando do profissional, ele contrata com valores até exorbitantes. Aí depois que vem um resultado da ação que é positivo a ele, ele fala ó oh, doutor, mas você vai ganhar isso tudo? Então isso aí é complicado. Então deve-se estipular por escrito quais são esses valores, para que no final não exista problema com relação a isso. Se o profissional pretender receber do cliente quando vem esse proveito econômico, para que ele possa debitar na conta do cliente, ele tem que ter autorização expressa nesse contrato. O valor máximo que pode ser cobrado? Normalmente, na, na, na área trabalhista, é, cobra-se até 30%. Por quê? Porque se você somar com mais a eventual é, honorários de sucumbência, que podem ir até 20%, então chega um limite de 50%, que é o permitido pelo Código de Ética. Ou seja, o advogado não pode receber mais do que o proveito econômico em favor do cliente. Outra pergunta, e quando surgem problemas na atuação do advogado, o que fazer? Quando esse, esse cliente se sentir prejudicado de alguma forma, por falta de prestação de contas, ou por abandono do processo, ou por negligência do advogado, ele deve procurar algum órgão da, da ordem. Pode ser diretamente no tribunal de ética, nós temos pessoas que, vão, que podem atender o cliente para que ele possa... É, informar qual é a reclamação que ele quer fazer contra aquele profissional, levando documentos eventuais que ele tenha um contrato de honorários, cópia de procuração ou mesmo cópia de processo ou alvará que foi levantado em favor dele, no nome do cliente, no nome do advogado e que não foi feito o repasse para ele. Agora, nesse caso, quem denuncia essa pessoa é identificada? Tem que ser a ordem. É, o nosso ordenamento jurídico não permite que as, as denúncias sejam anônimas, tem que ser por escrito e dirigidas à ordem para que a ordem tome a providência na conduta, com relação à conduta desse profissional. Você acredita que isso muitas vezes inibe as denúncias? Eu acredito que sim. Muitas pessoas, muito simples, ficam até às vezes com medo do advogado. Eu já ouvi... Em situações que os clientes dizem que não queriam reclamar por ter medo do advogado ou pressão do advogado, né? mas não precisa ter esse medo. Isso não existe. Na realidade, pode ser feita a reclamação na ordem, que a ordem apura a conduta desse profissional. Para saber a conduta do profissional, existe algum canal, uma lista onde a pessoa tenha esse tipo de acesso a essa informação? Sim, como eu disse anteriormente, se você quiser saber qual é o, como é o estado do profissional, se as prerrogativas dele estão em vigor, ele deve ingressar no site da OAB, OAB do Estado do Mato Grosso, lá tem a aba do TED, ele vai entrar na aba do TED, nessa aba do TED ele vai ver todas, todos os advogados que estão excluídos ou Suspensos, por ordem de data de suspensão, não é uma ordem alfabética, então é por ordem de data. Ali ele verifica o nome do, do, do profissional, ele digita o nome do profissional e vai sair se ele realmente está suspenso ou não. O que inibiria né, uma possível ação desse cidadão, porque se ele praticar os atos enquanto suspenso, todos os atos são nulos. Agora, processos que ainda estão em andamento contra advogados, esses não aparecem no site? Não. Não. O, o advogado suspenso, ele só vai é, aparecer o nome dele no site quando transitar em julgado todo o processamento daquela, daquela, daquele procedimento. O senhor explicou muito bem. O cidadão, então, ele pode acessar o site da UAB, pode fazer essa busca. Agora, o juiz também faz esse tipo de busca? É comum fazer isso? O ideal seria que todos os juízes fizessem isso. Não, no início da, da audiência, quando as partes... É, se identificam, o juiz poderia é, verificar, entrar no site na hora e verificar se aquele advogado está apto a, a realizar a audiência ou não. Mas faz? Alguns juízes faz. A maioria que faz é a da Justiça do Trabalho, por incrível que pareça. E é importante essa busca é que o juiz faz? É super importante, é super importante para não prejudicar o cliente. Em casos de suspensões, exclusões, como é que é feito o trabalho da UAB nesse tipo de caso? Nos, nos casos de suspensões, eh, todo o processamento é feito, instaura-se um processo administrativo, a, o, o advogado tem todo o direito de apresentar provas, produzir provas, levar testemunhas e haverá uma audiência de instrução feita por, por, por relatores do, do Tribunal de Ética e depois leva-se em sessão de julgamento. Se houver eh, procedência dessa reclamação, ele pode recorrer ao Conselho Estadual. Havendo manutenção dessa sentença no Conselho Estadual, ele pode ainda recorrer para o Conselho Federal. Havendo o trânsito em julgado, aí há a inserção do nome dele, se, se, é, a ação for, é, se o resultado for precedente, para identificar qual é o tipo de penalidade que ele recebeu, que varia, se for suspensão, de 30 dias a 12 meses. Quais as principais reclamações sobre a conduta de advogados? Hoje, o nosso maior problema, nosso maior é, o índice maior que nós temos dentro da, da, da, do Tribunal de Ética é de apropriação de valores do cliente. Ou, muitos casos, aqueles advogados que multiplicam ações, principalmente nos juizados. Isso aí é uma prática odiosa, vamos dizer assim, né? Porque, além de você... É, Colocar o judiciário com uma carga enorme de trabalho, né? Esses valores, normalmente, dessas ações nunca são repassados ao cliente, porque o cliente nem fica sabendo que a ação que foi a primeira ação que seria proposta por ele, a favor dele, foi multiplicada em várias ações, né? isso tem muito. Não acontece na Justiça do Trabalho, mas nos jurados especiais acontece muito isso. E quais outros casos que são mais comuns que chegam até a OAB? Abandono de causa, né? o, cliente, o advogado muda de endereço e não comunica para o advogado, para a parte, né? a parte fica sem saber onde procurar. Né? É, nós temos casos de mal tratamento né? pelo cliente, na audiência às vezes, muitas vezes é reportado pelo juiz, é, mas especificamente é a prestação de contas, é a apropriação de valores que é o grande gargalo, vamos dizer assim, dos é, nossos procedimentos disciplinares. A OAB fiscaliza? Qual o trabalho da OAB? A OAB não tem mecanismo para fiscalizar. Nós temos que partir de denúncias e, ou de informações prestadas pelo juízo. Nós temos muitas informações prestadas pelos juízes quando ocorre algum fato dessa natureza, porque muitas vezes a parte vai em juízo e reclama para o juiz que não obteve sucesso, muito embora ele tenha tido um ganho naquela causa. Então, o juiz oficia a OAB para que a gente faça essa história, é, esse processo, para apurar essa, essa falta grave. Dúvidas, orientações, qual é o caminho, né? Com, quem tem alguma dúvida ou denúncia, onde deve procurar? Tem telefone também? Pode ligar para a OAB, nós fazemos a, a, a consulta para as pessoas, nós temos o telefone geral da OAB, que é 36130900. É, por esse telefone, é, liga-se nos setores competentes, no caso, liga-se para o TED, né, que é o Tribunal de Ética e Disciplina. Nós fazemos, inclusive, consultas por escrito, não, não fazemos casos concretos, mas fazemos casos em tese, porque o caso concreto ele já se torna um processo. Entendeu? Então, o Tribunal de Ética é um tribunal primeiro de consulta, depois de aplicação de pena. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Hoje nós conversamos com o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB de Mato Grosso, João Batista Benetti. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Espero que a população receba essas nossas informações.